Eu sou Arthur e hoje, galera, bom, vamos estar tá jogando aqui o Flight Simulator Microsoft Bom, então, vamos começar nesse jogo aqui, mano, nesse jogo maravilhoso que demorou muito pra baixar Mas muito pra baixar, eu tô falando aqui, né, porque você que não sabe, eu gravo 10h30 da noite Porque eu liguei o Play 5, 10h30 da noite Mano, eu ligo o Play 5 muito tarde, não, não é impressão sua que, tipo, tá muito tarde, não nem pressão sua, não, tá? Tá muito tarde mesmo. São assim, dez e meia da noite já. E eu tô aqui sem comida. Vai passar alguém aqui, porque provavelmente não. Mas, né? Nada como dar aquela diagnosticada no, no, no... no avião. Vamos ver, né? Antes, tá. General. General, não é general. Tá? sei lá. Tá, o que que tá escrito aqui? Tá, tá, tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, bum bum deve... Mano, é porque... 4 é, ó, o celular. O celular uns 4 metros de mim, é o para gravar com o celular, celular deve estar uns 4 metros de mim, é para gravar com o celular, tá, e tem gente que fala que eu pego vídeo de gringo, mano, Bom, mano, que é isso, eu pegar, vídeo de... eu pegar vídeo que não é meu, você quer que eu clique na tela, aqui ó, aqui ó, tô clicando, ó, tô clicando, ó, aqui, ó. tô clicando na tela do meu celular, ó, ó, ó, ó, não aparece nada. Não aparece nada, não aparece nada. Não, não, não, não. Eu só desgringo, tá? E, Tá? Deixa eu ver esse negócio aqui. Olha! Acho que eu acabei de dar zoom sem saber como é que dá zoom, né? Como é que tá azul? Não sei como é que dá azul. Esqueci como é que dá zoom. Ah, esse botão aqui, ó. Como não tá acontecendo nada aqui, tá? Só vou dizer uma coisa, tá acontecendo. Tá realmente acontecendo nada? Bom, galera, é... Passa, desculpa, galera, tô falando com uma roteirista do vídeo aqui, né, porque ela quer passar aqui atrás, então respeitem tá? E tipo, sei lá, mano, muita coisa aleatória, muito, muito tipo, cara, eu tô fazendo qualquer coisa aleatória aqui, porque é o vídeo mais aleatório do meu canal, pode ver aqui quantos minutos, tá, mano, só tem 3 minutos, tem 3 minutos. Tem três minutos que não tá acontecendo relativamente porcaria nenhuma. Tédio, olha. Tô com muito tédio aqui nesse caramba. Olha, parece que eu tô chegando em algum lugar. Nova York? Eita, moleque. Bora pra Nova York, bora, bora. Quero não sei ter... Não quer ir para Nova York, né? Eu quero ir para Gran Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, no caso, né? Hum, boa. Eu acho que acabei. Acho que eu acabei. cagando mesmo de física, né? E sim, eu mudei de câmera. Então, eu mudei de câmera agora. Então, estamos chegando aqui em um lugar aleatório. Tamo chegando no um lugar aleatório. Vou dizer isso. Estamos chegando no lugar aleatório. Mamãe, quer saber? Eu tô com.. É porque eu botei a cadeira muito pra frente agora se eu virar pra trás, eu tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Tô com, medo. Tô com muito medo. Sério. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom. Vou, Vou perder o meio. Ai, não vai Ai, caraca, mano. Eu... Eu tô virando mano, tô assim, uma gameplay aleatória, ah, deixa eu aumentar o webcam aqui. Não, né? do celular, uma gameplay aleatória tá tá ficando muito divertida, mano. Tô... Sério, tô sei lá, uma hora já jogando isso daqui. Tô uma hora. Eu não sei porque eu tô fazendo essa voz aqui, né? Tá vendo essa voz aqui? Parece que tá Ravena, então eu, eu, eu consigo ser versátil, mas tipo. Tá, essa é minha voz normal e eu sou o Arthur Macabro, e essa é minha voz normal e esse eu é sou o Arthur Macabro, entendeu? É, é, sei lá, eu falo sempre com essa voz, é, tipo, você percebe que quando eu tô entediado, eu sempre falo com essa voz aqui no final, tá ligado? E... Sei lá. Olha, velho, que maneiro! Que legal! Que legal! Top, top, gostei, gostei. E também, né, tinha que gostar, gastou, sei lá, 500GB do, do meu... Do meu Playstation. Caraca, que legal, que legal. Ai, caraca. Ai, não sei como é que isso aconteceu, não. Ai, minha cara. Maneiro, galera. Eu realmente gostei. Realmente gostei, mano. Eu só quero saber onde eu vou pousar, mano. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo já. 7 minutos já. Sei lá, uns 10 minutos. Tá bom, 10, 9. Bom, é a gameplay mais aleatória. Eu não posso negar. Mas uma gameplay aleatória é divertida. Achei divertido, é também porque tem que eu caí né? Também que eu caí, tá? Desculpa, editor. Tem que tirar isso. Por favor, Mike. Por favor, tira isso. Mano. Eu te pago mais. Eu te pago mais. No final do vídeo, eu vou te provar. No final do vídeo, eu te provo. Mano. Só não vou provar agora. E tá, mano. Parece um bagulho. Aqui. Bom, galera, aquele negócio que deu ali foi uma opção que eu tinha ativado ali no meu PlayStation, né? De sempre notificar vídeo novo do, do, do Blue E tipo, galera, eu termino o vídeo aqui com a tela do meu canal para mostrar que só falta realmente um, um inscrito para dar 130. Se vocês conseguirem me dar 130, muito obrigado. Assim termino o vídeo.